Good morning, Good morning. and Mesa Transit System. This audio is provided for the comfort and convenience of Black Mesa residents and visitors to the Black Mesa Research Facility. The time is 8:42 a.m. Current topside temperature is 91 degrees, with an estimated high today of. 105. The Black Mesa compound is maintained at 68 degrees at all times. This train is inbound from the Area 8 topside dormitories to the Central Transit Hub in Area 9. Please keep your limbs inside the train at all times open the doors until the train has A máquina de videogame, lavanderia, essa parte serviço no e mais instruções. If it is necessary to exit the train, disabled passengers should be evacuated first. Please stay away from electrified rails and proceed to an emergency station until assistance arrives. destination is a high security area beyond sector C you will need to board a high security right me aqui before you will be admitted to sector B or C You may do so before you reach the Central Transit Hub at the Area 9 security checkpoint. Access to the medium security branch of the transit system is for employees of the Black Mesa Research Facility and authorized visitors only and requires that you wear your security badge at all times. Chegamos? Olha o guarda cara aqui Ei, de novo. Parece que estamos indo para um longo dia bom galera, nosso nome é B. Calhoun. Este do sistema Trabalhamos na Black Mesa. Eu Nós somos segurança. Fomos designados para área três. Now arriving at area three security facilities. the get on Tá vendo mais um carrinho ali ó. Aquele cientista é diferente, hein? Acho que abriu, abriu. Obrigado. Calhoun. que não Provavelmente a gente deve ir para a esquerda aqui, para a área 3, mas eu vou dar uma olhada aqui. Calhoun, você sabe que você não pode ir em your sem seu e uniforme. Ah, sim. Eu, eu vou pra lá, provavelmente, mas eu preciso do meu uniforme, meu colete, as minhas coisas. Pra cá é, provavelmente, a parte... Ó, oh, a parte inicial ali, ó. Aqui é a parte do café. a gente passou por isso aqui, ó, no Half-Life 1, como o Gordon Freeman. I can't access my files. I can't answer my mail. I haven't even been able to get into my office. I know, sir. I know. We're doing everything we can to get the problem under control. Just give us some time. Time? I don't have any more time if i'm not able to get my report to the administrator in the next hour then my job will be in serious jeopardy and i'll make sure that mine is not the only one é pelo visto a a instalação está tendo problemas. Nice morning, calhoun yeah, yeah, hope you're ready for a long shift. calhoun nosso, nosso sobrenome é calhoun assim que se, se pronuncia Jones, Trock, Rory. Eu sei que o nosso começa com... Com B. Uh, Bass. Será que é esse aqui? Não. Aqui deve ser o chuveiro. Ah, eu não sei. Cadê... Ah, calma. Talvez nossa esposa? A verdade sobre aliens e conspiração do governo. É. Deve fechar automática a Vamos Agora o que? Parece e ver o que você pode fazer? <susar> vim para cá primeiro. É, ó, eu sou autorizado a vir para cá. Good morning, Gordon. Ah, esse é o Gordon Freeman. Treinamento. Aquele policial ali que a gente nunca viu. É aqui... Uma mulher com... Levando o nosso... Nosso item. Aquela pedrinha que a gente colocou lá no portal e tudo... Foi pelos ares. É interessante. Então aquele cara que a gente passou era o Gordon Freeman. Engraçado que quando a gente veio de trem, eu não lembro. Ah, eu lembro sim. Era aquele guarda batendo na porta. Que a porta não abria. Tenho quase certeza. Era a gente. Agora eu lembrei. Vamos falar aqui com esse é policial. How's it going? Here you go, Calhoun. I know you're not on the schedule for a couple more days, but if you want to squeeze in a few shots in the range, there's plenty of room. Acho que eu vou sim. Vamos para dois aqui. É, mano, não tem nada pra gente tirar, então. Pera. Que tal o cara comendo uma rosquinha? Eu vou pegar as munições aqui. E vou... Sair. Tá, pra cá acho que não tem mais nada, né? Hey, catch me later, I'll buy you beer. Tá, eu compro uma cerveja pra vocês assim. Don't you have your own job to be doing? Eu tenho, cara, calmo não vou ficar bravo, não. Né? sei que seus arquivos não estão. Have a good one, Calhoun. Perfeito, mas. É a vida, velho. Tá com um problema nas instalações, a gente vai fazer o quê? Você acha o que eu acha? Ah, o técnico tá mexendo. bem. Sim, isso Não me Não Ah, não, técnico não, cara. Agora que eu vi, é um cientista também. É, ele foi ajudar, explodiu tudo. Vamos prosseguir aqui. Se você está esperando o trem para o Sector G, então você provavelmente é melhor de ir a caminhar. Eu ouvi alguém dizer que todos os trams neste endo da facility estão tendo problemas. É, vamos a pé então. A gente pegaria um trem aqui, mas o cara falou que praticamente todos os trens da, do local estão com problema. Acho que para cá não tem nada, vamos entrar aqui. A gente só tem uma pistola. Tá parecendo que é pra cá mesmo que a gente tem que ir. Eu vou voltar e vou ver o outro lado lá. Isso aqui é meio, meio cabuloso. Aí eu preferi vir pra cá primeiro. Ah, agora foi. Essa pistola aqui que a gente usa é diferente que a do Gordon usava. Ele pegou também de um policial, mas é diferente. Pra cá não tem nada. É pra cá mesmo. Well, it's about time. We don't pay you people to mosey around at your own convenience. Make this thing work so we can get on with this miserable day. Caraca, tá falou isso. Oh, no. Probably those anomalous materials people again, always pushing their equipment too hard, dabbling in who knows what. I'd be surprised if there's one good brain among them. É, aparentemente foi o Fribam que causou isso aqui. ou a área do Fribam. Não uma cara muito boa não Meu Deus, o cara morreu aqui okay. Isso era para ter um freio de emergência. A tá, gente cientista. Mais um pouco de munição aqui... Só que não funciona... Vou quebrar essa caixa aqui que aparentemente tem mais munição aqui dentro. e não quer abrir? Será que é uma passagem por aqui? eu acho que não. Para cá eu já vim. Ah, vamos ver agora é, tá bom na sorte a gente achou nossa que é a matéria biológica Hun, how did you get through ah, the power lock? Well, it doesn't matter. The only other way out of here is through the canal. If you do make it to the surface, don't tell anyone I'm down here. I think they're trying to kill us all. Now get out of here. The canal is where you want to be. não falou como sair daqui e falou pra não falar pra ninguém que ele tá ali, porque ele acha que estão tentando matar todos os cientistas, o que a gente sabe que é verdade. Por favor, deixe-me alone. Eu não quero eles nos ouvirem. Se você quiser escapar, vá pelo do canal. Ah, mas como é que eu vou... Espera aí. Por acaso não tem nada. Pra cá também não tem nada. Aqui foi da onde a gente veio. É, eu só consigo pensar em subir ali em cima e descer aqui. Vamos aventar, mais uma vez. Essa porta aqui não abre. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa assim. Abre aqui, ó. Não quebra, não. Tem alguma coisa aqui atrás, ó. Sabia. É, peguei um capacete aqui. Parece que restaurou minha meu colete. Tem que apertar e segurar.